Olá meus amigos queridos do canal do Cícero e Madalena Estou mostrando para vocês nesse voo Esta pequena cidade muito agradável Chamada Poço Fundo Eu vou colocar nesse vídeo de hoje Dois voos que nós fizemos Esse aqui vocês podem observar Que esse loteamento não está asfaltado ainda E... Passando, lá embaixo, à esquerda, tem um asfalto lá. Passando, descendo de Alfenas, eu não imaginava nunca, até postei um vídeo aí já sobre isso, que meu primo e sua esposa morassem nessa cidade. Eu havia sim é, me lembrado que uma vez houve esse comentário que ele morava aqui. E eu passando na estrada, lá, lá no asfalto, eu falei pra minha esposa, eu tenho quase certeza que é nessa cidade que meu primo mora. Vamos entrar e vamos perguntar? Ela falou, vamos, hein. Eu falei, é achar uma agulha num palheiro, mas tudo bem. Gente, qual não foi a minha surpresa quando ao chegar no primeiro lugar, que foi um posto de combustível, eles me falaram dele. Que ele morava aqui mesmo e muito quisto na cidade, juntamente com sua companheira. E aí ficamos aqui na casa dele hospedado. Essa é a igreja catedral, a igreja por assim dizer do centro da cidade, né? Nós estamos então agora mostrando a cidade nesse ângulo aqui que vocês estão vendo e como a maior parte das cidades dessa região, elas têm os lugares onde não dá para construir. Essas áreas verdes então aqui são as descidas dos morros. E onde tem condição de construir, eles vão construindo, né? E vão fazendo da forma que deve ser feito. E é uma cidade onde tem uma população muito amável. Pelo menos todos os que eu conheci são pessoas muito educadas. Olha lá o loteamento que eu falei. Eu estou lá em cima, lá tem um cruzeiro. Não está asfaltado nesse vídeo aqui essa avenida que vocês estão vendo aí central eu fui com o meu primo com minha prima rosinha eu fui até o final lá depois de lá nós descemos e fomos passear naquele vídeo que nós depois fomos lá naquele naquela matinha naquela fazenda lá que eu também já postei no canal né e agora eu vou retornar tem uma máquina descendo uma caterpillar descendo ali ela estava lá no alto próximo da gente quando a madalena fez aquela gravação da terra com a rosinha no comecinho do vídeo agora já está aqui embaixo meu primor aqui à direita já passou não dá para ver mais e estou retornando com o drone lá no próximo que eu vou colocar agora que eu vou estar já no centro da cidade vocês verão a, a, as imagens que eu fiz da Igreja Católica, onde também aproveitei e fiz umas fotografias. Esse loteamento aqui eu creio que já deve estar tudo vendido, pelo que eu conversei com ele, já está tudo vendido e em breve começarão as casas aí. Eu gostei muito dessa cidade porque também tem algo muito agradável aqui: tem uma empresa chamada CoopFan, é uma cooperativa na verdade, onde produz café orgânico de primeira qualidade eu ainda quero abordar esse tema mais para frente fazendo uma entrevista com o pessoal lá nesse lugar trabalha a minha prima e entende muito de café essa menina ficou especialista em algumas áreas de café que eu nunca imaginava e ela então nos ensinou aqui estão eles né a madalena fotografando o meu primo ali do lado também um excelente fotógrafo gente Procure lá no Facebook, Toninho Rodrigues, vocês vão se apaixonar pelas fotos que esse rapaz faz. E agora eu vou retornar o drone para sair, então, lá do centro depois, numa outra gravação, tá bom? Agora nós estamos aqui no centro da cidade. Essa praça da Igreja Católica é bem comprida, nós estamos bem embaixo. E... Hoje o dia está muito bonito Como vocês podem ver aí Então vai ser uma gravação muito bonita também A igreja católica da cidade Como vocês podem ver aqui O um movimento devido a esse problema que estamos passando A gente vê que está bem tranquilo aqui na cidade né? E um carro aqui, outro carro ali e a gente parou aqui para gravar de maneira que espero que vocês tenham uma noção de quão bonita é essa pequena cidade de Poço Fundo. A igreja católica está aí. À direita dela tem uma rua. Lá atrás, ela vai para a direita que é uma avenida. Essa avenida eu subi essa avenida procurando pela rádio onde meu primo Trabalha foi é, desse lugar aí da rádio que eu consegui os dados para encontrar a casa dele. E lá atrás continua a cidade, sendo que onde estão verdes lá deve ser lugar que não dá para construir. Eu tenho para mim que é lugar que não dá, deve ter água passando ali perto, não sei, não conheço lá ainda. Virando para a esquerda nós temos o campo de futebol. Como todo brasileiro apaixonado por futebol, lá está o campo. Agora lá na frente está o loteamento já asfaltado. Da outra vez, no vídeo anterior, não estava asfaltado. E agora já está asfaltado. E creio eu que realmente o pessoal vai iniciar construções ali. É, tem uma coisa muito boa naquele lugar, tem uma visão fantástica, porque lá fica o cruzeiro. Lá do alto dá para ver tudo aqui para baixo. Temos ali o que parece ser um clube. Tem tudo para ser um clube, não sei, creio que sim. Duas piscinas ali, um barracão grande, bom, de repente não é, mas eu creio que sim. Meu primo mora, aí tem uma piscininha azul, tá vendo? Do lado esquerdo da piscina azul é onde mora o meu primo, a Rosinha. Ei, mas esses dois são fantásticos. Gente, eu já disse lá atrás, eu gostaria que vocês entrassem no Facebook e colocassem lá Toninho Rodrigues. Pensa num camaradinha bom para fotografia. Aquela casinha. Então, à esquerda da piscina é onde o Toninho mora. Né, Toninho? Deus abençoe você, querido. Saudades já de vocês dois, viu? Estamos aqui na luta, mas em breve estaremos juntos novamente. Olha lá, o loteamento, então, como eu disse, asfaltado. Algumas avenidas, né? me parece que lá na frente dessa avenida tem mais uma igreja católica. É, eu creio que sim. Eu não vou muito lá, não, porque o meu tempo mais a Madalena está muito curto. E a gente vai só até um, um pedaço aí. Mas se não me foge a memória, tem uma igreja católica lá sim. Só não sei qual que é a dedicação dessa igreja católica, qual santo que eles dedicaram. Aquele lá é o asfalto onde eu desci com a Madalena de Alfenas. Né? Da esquerda para a direita ali, ele passa sentido pouso Alegre. Um pedacinho do campo de futebol, onde eu mostrei para vocês lá. Agora, dando ré no drone. Estou passando mais uma vez por sobre a casa do Toninho. Virando para a direita, mostrando a beleza dessa pequena cidade chamada Poço Fundo. Eu quero voltar... Com o tempo, fazer um voo mais baixo, sabe? Não tão alto quanto esse, pra gente ver mais detalhes dessa pequena e agradável cidade. Aqui mora o Pedro, um amigo querido, que também tem um coração de ouro. Que eu vou dizer, viu, gente? Pensa num camarada educado, é esse Pedro, viu? Ele. Gosta de antiguidades, eu também gosto. Então, eu estou procurando alguns objetos para ele. Aos poucos eu vou conseguindo. E aí está a cidade, então, de Poço Fundo. Quem estiver passando por essa rodovia aqui, sentido Poço Alegre, Alfenas, dê uma paradinha aqui, se puder. Entre na cidade, toma um café aí, em algum local, Faço amizade com o pessoal daqui, eu já tenho algumas amizades já, já fui no mercadinho fazer compra, já conheci o Pedro, e já dei uma passeada com a Madalena, conheci alguns lugares daqui que eu quero futuramente voltar para fazer visita para os queridos que a gente deixou para trás, o que está atrapalhando mais uma vez, né? Falar desse tal de coronavírus não presta, mas o que está atrapalhando é ele. Não nos deixa passear. Tem algumas cidades que já estão fechadas, a gente não consegue entrar. E depois fica aquela sensação estranha, né? A pessoa vê a placa de fora e fica comentando: isso é muito ruim. Mas aqui estamos nós, graças a Deus mais uma vez, eu e Madalena, procurando conhecer novos lugares para trazer para vocês também novos vídeos. E assim, quando vocês estiverem passando por, um, por esse lugar aqui, por exemplo, tem uma noção de como que é a cidade, né? Vim fazer uma visita e descansar um pouco também, se tiver afim de parar um tempinho, se estiver é viajando para longe, né? É assim que deve ser a vida, né? Aproveitar bem, porque depois que foi dessa não tem mais jeito. Então nós estamos nessa pracinha aí embaixo, gente. Ó, estamos aí que é a praça que é contígua à igreja católica da cidade, na matriz, por assim dizer. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno passeio. Eu tenho observado que tem gente que está gostando, tem alguns que até gostaria que eu desse algumas especificações do drone falasse valores é só entrar em contato com o nosso whatsapp fique à vontade é só entrar em contato que a gente tem um prazer de responder aliás para mim é um prazer conversar com todos vocês para a madalena também é fiquem à vontade viu gente fiquem à vontade mesmo se sintam em casa como eu sempre falo tá bom esse foi mais um vídeo então que estou colocando agora para que vocês possam assistir e ter o privilégio desses passeios com a gente tudo de bom comentem aí no canal deem seu like também se inscreva no canal compartilhe nos ajude que vai ser muito bom um abraço a todos e até o próximo vídeo que nós queremos postar aqui o mais rápido possível